É, e depois de muito tempo, finalmente acabou a espera do julgamento do XXX Tentacion. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já sabe quem é o X, ou então já tá bem por dentro da história, então acho que não vale muito a pena eu falar dela aqui agora, eu vou mais passar a notícia. Pra quem não lembra também, eu gravava bastante vídeos sobre o X antigamente. É, por algumas paradas, acabei parando. Você provavelmente sabe, vocês provavelmente sabem que o julgamento dos... Assassinos do EX já tá correndo há muito, muito, muito tempo. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 20 de março, é, dia 20 de março, saiu o veredito, basicamente, da, da sentença desses assassinos. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou dar só um, um breve contexto mais dos anos. Um deles se chamava Michael Bolt Wright, ele tem 28 anos. Outro se chama Dedrick Williams, que ele tem 26. E por último, Trayvon Nilsson, que ele tem 24. Então, basicamente esses três nomes que eu falei pra vocês, eles foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada. Basicamente, esse assalto em primeiro grau, assassinato em primeiro grau, lá nos Estados Unidos, falando bem superficial, é como se fosse um latrocínio aqui no Brasil. Então, a intenção deles era roubo, mas esse roubo gerou um assassinato entendeu? Eles devem receber a pena, uma sentença, na verdade, de prisão perpétua na próxima audiência que eles vão ter. E, basicamente, no dia 18, o pessoal, o júri, na verdade, eles passaram mais de 20 horas fazendo essa análise para saber qual é a sentença do pessoal e tal. E, finalmente, na data de hoje, eles declararam, igual eu falei, o pessoal culpado e eles vão estar tá enfrentando essa prisão perpétua na próxima audiência que eles estiverem tendo. Então, só pra contextualizar, lá na Flórida, por assassinato em primeiro grau, não existe liberdade condicional, ou seja, não há a possibilidade nenhuma de os caras ir pra rua, basicamente. Então eles vão passar a vida toda dentro da grade. Eu acho que provavelmente essa notícia deixou o pessoal muito feliz. Acho porque a justiça tá sendo feita. Tinha gente que não gostou muito da notícia porque esperava que eles recebessem pena de ou alguma coisa parecida. Assim foi decidido pelo pessoal, pelos júris e assim que vai estar tá sendo feito. E um fato curioso é que aparentemente durante essa, essa sessão que eles tiveram lá no tribunal foram declarados culpados e, né, e vão ser condenados à prisão perpétua. Os caras não demonstraram muito sentimento, sabe, muita emoção, tipo espanto. Então, pô, esses maluco devem ser muito doido da cabeça. E outro bagulho também que o pessoal não curtiu muito foi aquela parada do Drake tem muita gente, aí vai ser da forma que você quiser ver. Se você acreditar que é teoria da conspiração, se não é, fica muito a seu critério. Eu diria que de 0 a 10 a possível participação do Drake é, tipo, muito mínima, algo de 2, 3 porque, mano, embora o Drake e o X tivesse tido aquela treta lá na internet e tal, todo aquele tipo de coisa, eu não acho que pra um cara igual o Drake, ele é, pô, arriscar mano, perder tudo que ele conquistou tipo, durante muitos anos por conta de um assassinato. Eu acho que infelizmente foi azar mesmo o X foi lá, né, comprar moto, foi sem segurança, foi com dinheiro, foi visado, o pessoal reconheceu ele, e os caras aproveitaram a oportunidade pra fazer uma grana fácil, né, mano? E deu no que deu. Eu não acho que teve um dedo de alguma outra pessoa que queria matar o ex. É verdade, ele tinha muita briga, muita trita com muitas pessoas, mas briga de internet, mano. Não acho que essas brigas de internet que eles tiveram é, fosse, pô, o necessário pra querer matar o cara. Foi mais uma infelicidade da vida, mas, enfim, pessoal. É, logo, logo vai estar tá saindo é, a outra audição que basicamente eles vão, é, vão meio que bater o martelo Pra os caras serem condenados por prisão perpétua Ou seja, os caras não tem nem 26 anos direito E vai passar o resto da vida atrás das grades, né, mano Basicamente é o justo por ter ceifado uma vida, né, mano E ainda mais pô, não ter demonstrado remorso nenhum, cara Então, basicamente é isso é, Se você se sentir à vontade, mano certo um pouco aí no comentário, mano Fala o que você achou, o que você esperava talvez Do resultado dessa audição Se era o que você já esperava E a gente vai tá vendo aí o decorrer dos próximos dias dias, como é que vai ser, talvez vocês querem mais vídeos meus, vocês tem saudade basicamente é isso, eu agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo de horário que você esteja assistindo, é isso, muito obrigado e falou!